migrar para o Instagram que ela vai estar tá entrando daqui a pouquinho, tá? Então, vamos ver aqui, deixa eu mandar o um aviso para ela, E vocês podem migrar porque ela não, infelizmente, infelizmente, peraí, deixa eu, já estou no ar. Pronto, ela já está, ela já está entrando aqui, Daniela. Então, eu vou pedir a vocês que estão aqui no, no YouTube, gente, para... É, virem para o Instagram, venham para o Instagram. Fala sim, Deu certo! Pelo menos foi o Que bom! Que bom! Estou falando aqui com o pessoal no YouTube, no Facebook, para migrar para o Instagram. O pessoal está migrando. Eu vou deixar ligado aqui só para avisar como a gente tinha... Avisado que ia ser também nas outras filhas. As pessoas vão chegando e eu vou dizer é para aqui para o estudo. Que bom. E boa boa noite, Daniel. No que Você está onde nesse momento? Oi? Você está onde nesse momento? Estou em casa. Estou em casa. Meu marido estava aqui me ajudando. É, e você te está? Vai, você... Deu certo. Ah, Pelo é? menos para o Instagram. Você, você mora mesmo onde é mesmo? Tua, tua cidade. Eu moro na Rua Mariana. ó oh, Inclusive... Já estou um convidado quando vier a São Paulo, pode vir tomar um café, comer um pão de queijo, uma pizza, conhecer minha família aqui, hein? Mas tem que eu vir. Claro, com certeza. Será, será um imenso prazer, com certeza. Não sei por que que eu achava que você era de outro estado aqui São Paulo, não sei. Com essa é, é, cabeça, eu achava que você era... Eu dei um branco, não né? sei eu já fez uma palestra, mas eu achava que você era ali naquela região de Santa da Catarina, daquela região. Floripa. Muitas pessoas acham, viu, Wallace? É. <risos> o biotipo me lembra as pessoas daquela área Talvez tenha sido isso aí Sim. Gente, quem está no YouTube E no Facebook, por favor Migrem para o Instagram Porque temos um probleminha Na, na, na conexão com, é, com Com o aplicativo A gente estava disputando Conseguiu entrar? Eu estou vivo aqui, mas estou vivo Só para chamar vocês para vir Instagram, né? Então, deixa eu colocar aqui, o Instagram, a já tá colocando aqui, ó, arroba o aloce assim, underline, lima, underline oficial. Vem pra cá que nós já estamos aqui começando esse bate-papo que vai ser muito interessante, né? Com a Daniela, que ela é especialista em desenvolvimento humano, empresarial, sistêmica, familiar organizacional, terapeuta sistêmica, de negócios, mais coisa, né? Claro que você fez aí, você trabalha com Pn. Ele também tem né? uma grande experiência. Então, eu gostaria que você, inicialmente, apresentasse, falasse um pouco desse seu trabalho. O que é que você é, assim, o das constelações familiares, que é uma área tão, tão rica, tão apaixonante? Né? Desde os 14 anos, eu sou interessada na área de desenvolvimento humano. Desde 14 anos, eu vi em cursos com a minha avó e eu realmente sempre adorei a é, psicologia positiva, então eu sempre mergulhei nesse universo. Uh, e quando eu tomei há muitos anos contato com a Constelação, Alice, eu fui convidada por uma amiga e falou, Dani, você é a tua cara a Constelação, você tem que conhecer porque faz todo sentido com você. E fui. Quando fui, você não vai acreditar. Eu não gostei, Wallace. É mesmo? Não. Sério, eu falo isso até porque tem pessoas que às vezes olham e não entendem exatamente o que é uma constelação e foi o que aconteceu comigo. Eu fui, participei, era uma constelação é, em grupo, fui, achei um pouco estranho, não me identifiquei. Posteriormente, outra parceira minha, que é psiquiatra, ela falou, Dani, você precisa... E numa constelação você precisa. Eu falei, Ai, não, não, não gostei, já fui, não fez o menor sentido para mim, só muitos anos. Ela falou, mas dê a sua cara, Wallace, foi assim que aconteceu. E fui na minha professora, que se tornou posteriormente a minha professora Solange, que eu amo de paixão. Uh -huh. e, então, de e o que, que aconteceu? Eu me identifiquei demais E o que, que aconteceu? Uma verdadeira transformação na minha vida Em todos os aspectos Aí fiz minha primeira constelação Posteriormente a segunda Levei um monte de amigas minhas Para se formarem com ela E depois eu também entrei nesse universo E aplico muito E sou apaixonada Para mim, assim, é olhar o cliente não, vou até fazer uma analogia com isso é daqui que eu ganhei que eu amei. Então, olhar um cliente, a gente não olha um cliente apenas para ele, a gente olha para todo o contexto dele, né? Para todo o sistema dele, para toda a história familiar dele, para toda a história de vida dele, né? E isso, acho que é muito abrangente, acho que é muito significativo e tem excelentes retornos, né? Eu senti isso na minha pele, por isso que eu quis replicar isso para o mundo, sabe? Passar esse conhecimento é, é, para as pessoas, para mim, é uma grande honra, é uma grande alegria mesmo. É, você falando isso me lembra, Dani, de um, de um, um dos princípios é, da... Não, não é um dos mais conhecidos, mas acontece é lá no interior do Adam que é o chamado de... É... É? Autocoerência coerência, né? Auto -coerência. Então existem mais de 200 partículas no mundo subatômico. Né? É, essas partículas, elas não podem ser definidas individualmente, elas são uhum. definidas em relação. É, ou seja, você não pode falar de uma fora do ponto do, do, do, dos demais. Então, e lembra muito essa e outra. É, cada uma está no seu lugar, né? Uhum vida do gás. é um elétron é, é, comportando como um próton, ou como é, um uon, enfim, como um nêutron. Cada um está exatamente no seu espaço e eles são reconhecidos enquanto sistema. né Isso é muito... É exatamente quando você trouxe essa essa árvore, e essa ideia da consistência é um coerência. Ou seja, isso da gente buscar o nosso, o nosso lugar de honra, esse lugar de honra nós estamos entrelaçados com tudo, né? Por exemplo, minha voz está picotada. Deixa eu olhar se eu estou... Tô... Entrou? Melhorou? Me, ah, me parece que sim. O áudio está sumindo o teu áudio a toda hora. Eu só estou é. na dúvida se é só o seu ou o meu, se tá eu... são os dois. Eu uma rede aqui em casa, eu estava na rede errada. Eu acabei de entrar na rede certa, vamos ver se melhorar. Ele estava travado porque eu estava mudando de rede. Vamos ver, vamos ver se melhora, mas que estranho que eu estou com a internet aqui de 240 mega mas isso foi impressionante. Mas nós não podemos contar hoje com a internet do Brasil, né? Mas já que parece que é a minha, né? Então, tem é... áudio, o pessoal está dizendo? Agora é mudecido. Eu estou decido. dizendo que está travando, mas para mim eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Eu estou me ouvindo bem desde o início. Você estava me ouvindo bem também? No começo estava intercortado, agora que você mudou, está excelente. É, tem uma vamos... cliente minha aí, a Grace, que fez uma constelação hoje, oh, Grace. Você está ah, vou... me escutando? Ah, tá. Ok. É, agora, agora sim vamos lá então, excelente não era a questão da vamos lá então Dani vamos vamos vamos então, que legal nessa né? realmente a constelação é algo apaisante também desde que eu encontrei as constelações deram uma clareza sobre a minha vida né e naturalmente que o tema de hoje é um tema é, chave nesse momento Que é essa questão dos relacionamentos né porque é, a gente sabe que essa pandemia, ela trouxe uma série de situações desafiadoras e uma delas foi a pessoa ter que passar o dia todo dentro de casa, né? É, é pessoas verdade. pessoas passaram a ter muita convivência, pessoas que tinham convivência em algum nível de conflito, esses conflitos tenderam a aumentar, ou novos conflitos surgiram, ou seja, o próprio estresse do, do momento, né? Uma situação completamente inusitada, né? E você estava trazendo essa coisa do aumento das... Das separações, houve também aumento da violência doméstica, inclusive o aumento de homicídios, de violência é contra as mulheres. né Eu, eu acredito que o um de suítes deve ter aumentado também, não tenho esses dados, mas é muito possível. Eu gostaria que você falasse sobre a questão dos relatórios, processa então, que é essa questão, né é, como é que é, que são as principais coisas para que a gente relacionar. É afetivamente maneira mesmo com toda alegria pois é uh, eu percebo no, nos meus atendimentos Wallace que um relacionamento afetivo que anteriormente já estava sendo mal administrado mas muitas vezes estava sendo levado né pela barriga né ah tá tendo pouca convivência se vê muitas vezes só à noite ou muitas vezes só duas, três vezes por semana. Então, não tinham tanto essa hiperconvivência que está acontecendo atualmente. Então, esses vocês estão tá dizendo que está ruim o som do Wallace, mas o meu está bom. Vou fazer o seguinte aqui, eu vou, eu vou desligar o, o computador, para vou desligar o, o, o YouTube, eu não sei se é isso que está dando. Por... É, pode, é, ser, pode ser, pode é. ser. Deixa eu, é, deixa eu dizer aqui, pessoal, vou, eu vou. Eu, vou, e eu posso vou... ir falando, né? Enquanto pode, você. Posso ir, pode, ir pode. falando para entreter. Ah, <risos> então, o que, que aconteceu? Os pedidos de divórcios extrajudiciais registrados nos cartórios brasileiros, né, cresceram 16% em relação a julho do ano passado. Então, compararam esse ano com o ano do passado. E teve um crescimento exponencial, certo? Bom, primeira coisa gente, vamos lá, a gente vai dar cinco dicas para os relacionamentos afetivos Então realmente as pessoas estão tendo que conviver mais, logo elas estão tendo contato maior que estão isoladas, estão sem nenhum estímulo externo, com muitas questões uh, que já, já tinham um sintoma anteriormente né? Já tinha aquilo dentro dela e não foi olhado por um lado, o que, que acontece no começo de um relacionamento, né? né, Wallace? Aquela paixão à primeira vista, aquela coisa maravilhosa, até falo que é a síndrome do conto de fadas, né? É aquela paixão linda, Aquela, a gente faz muitas idealizações quando nós estamos aí é, emaranhados né? pelo véu dessa paixão. E o que, que acontece? Com o tempo, quando esse casal começa a realmente, de repente, se casar, ou ter um vínculo maior, ou de repente morar junto, o que, que acontece? Todos aqueles instintos infantis, todas aquelas idealizações vão caindo por terra. O véu da paixão né, se desfaz e aquela paixão cega acaba... Acabando realmente, porque hora cedo, hora tarde Num relacionamento duradouro a paixão acaba E o que, que acontece? A realidade de quem é a pessoa Do, a, do que as, a expectativa e idealizações projetadas nessa pessoa Muitas vezes são muito distantes e diferentes Muito aquém E a pessoa fica muitas vezes muito frustrada com a realidade de quem é aquela pessoa de quem ela é. Quando as pessoas observam o outro, com um, ah, os olhos, os óculos da realidade, os seus pontos de melhoria, seu lado luz, seu lado sombra, o que, que acontece? Existe sim aquela frustração. E aquele amor que anteriormente era imaturo, se realmente ambos observarem Deixarem de lado aquelas expectativas, idealizações da, né? Daquele relacionamento no começo O que, que vai acontecer? A realidade vai fazer com que esse relacionamento Quando muito bem administrado e regado diariamente Eu tenho aqui uma orquídea Eu tenho que regá-la pelo menos uma vez por semana Relacionamento, gente, não é diferente Relacionamento é ação é ação, é o ato de fazer algo pelo outro, receber. Isso a gente vai entrar depois né, na lei do dar e receber. Então é muito importante, olha se as pessoas entenderem que que tem pessoas, Wallace, que são viciadas nessas paixões. Então pulam de um relacionamento, depois vão para outro e vão para outro como se precisassem dessa adrenalina, como diz né algumas pessoas, aquelas borboletas no estômago, sabe? A realidade é diferente Só que é só na realidade Que a gente tem força, Wallace uhum. É só na realidade Que a gente pode Crescer com aquele relacionamento Porque o relacionamento É algo lindo Só que é extremamente desafiadora Eu desafio qualquer pessoa Nesse mundo Que vai falar que não é Pois é Pensa, Dani? Porque, na, porque eu, você me você me lembrou agora de uma tem um livro do Bruce Lipton, não sei se você conhece, que chama O Efeito Lua de Mel. É. Então ele fala que é, um casal quando está em Lua de Mel, assim, está nesse nesse estado de, de, de paixão, né, tem um comportamento meio que obsessivo-composível, né? Então o livro de de, de dopamina vão lá para as alturas serotonina oxitocina foi né, eles... um nível maior de dopamina nos ratos eles ficam lapsos se esquece de algumas coisas então eles vivem ali no rua e vendo é, a tendo a... os aspectos da vida né os sombras você é mais paciente, né? E é isso o você falou depois que passa esse estado bem história pessoal de cada um e cada um traz ali os desafios, as suas projeções, né? É aqui o É, isso vem, isso vem à tona e é aí onde requer a maturidade nós, eu, eu quando eu organizei agora o congresso de qualidade e relacionamento da sua equipe, uma escola uma escola para homens e mulheres aprender a se relacionar né? escola, de sexo, escola de relacionamento uhum. até a forma de você falar né porque tem aquela coisa da forma de você dizer então a forma como você passa para o outro pode né, pode ser fatal assim, num relacionamento pode ajudar ou pode ser verdade né, gerar... né então você está falando realmente é a complexidade Por isso que todo relacionamento ele é complexo Porque as pessoas trazem histórias Trazem referenciais De, de familiares, culturais é, religiosos Enfim e, esses, e ali no encontro Tudo isso vai ser colocado à prova de, de, de maturidade mesmo Isso! Poderíamos pensar numa universidade de relacionamento Olha, vamos abrir juntos? <risos> vamos lá. Vamos abrir que juntos! Que é uma... <risos> Nossa, tá precisando. E, é, e o tá legal, sendo... quando a gente realmente tira o véu da, da paixão cega e, e boa, porque ela é necessária, né? Ela é necessária. Porque é, é algo que, que é excelente por um Nossa. lado e ruim para o outro. O é um... que, que acontece? Quando vem aquela imperfeição do outro e a gente realmente lida com a realidade... Nesse tipo de realidade, a imperfeição, quando a gente diz sim para ela do outro, a gente começa a entender que nós somos imperfeitos, o outro é imperfeito, a família do outro é imperfeita, nós, todos nós somos imperfeitos. E aquelas projeções têm que realmente se desfazer como gelo, gente. Gelo ou sorvete né, no chão em dia de calor, porque isso não vai te trazer a nada. Só sofrimento, porque se você espera do outro uma perfeição, uma realmente uh, algo que não vai acontecer Não vai acontecer e, e você vai sofrer ou cedo ou tarde Porque essas idealizações, quanto antes elas despecarem, melhor tá? Tem uma frase do Bert Wallace que eu acho muito linda, vou até ler aqui, se você me permitir Claro, fica à vontade. Eu, eu botei o fone de ouvido para ver se melhora. O pessoal disse que meu som está picotando ainda. Vê se, vê se, para você tá normal, né? Quando o meu agora son... tá, mas, mas anteriormente, quando você estava falando, eu não quis te cortar, estava travando, assim. Tava travando, mas que coisa estranha. E agora, melhorou? Agora está melhor. Agora ah, então melhor. Pode ser que seja uma interferência com outro. Deixa eu desligar aqui completamente o outro. Não sei, nunca aconteceu isso, que estranho. Vamos lá. Ah. E é muito linda, deixa eu achar aqui O amor não é um sentimento, o amor é uma atitude A atitude de dizer sim para o outro como ele é Sim para tudo que ele traz com ele Olha que coisa excelente A gente ama o outro quando a gente diz sim para o outro da maneira que ele é Com o lado luz, com o lado sombra Gente, quanto é bom a gente ser amado com as nossas imperfeições. Porque a gente deixa de exigir do outro que ele seja outra pessoa. Que ele seja aquela pessoa que você idealizou. E isso é excelente, porque é muito confortável a gente ser amado de todas as nossas partes, todas as nossas imperfeições e E isso é incrível, porque só assim o relacionamento pode crescer, evoluir, porque senão ficou um relacionamento insuportável que ambos exigem do outro. Ai, mas eu te conheci você era assim, você era sabe. Não. Muitas vezes, óbvio, né, no começo do relacionamento muitas pessoas né, acabam se comportando de maneira diferente para conquistar o outro. Mas é importante uhum. isso também muitas vezes o casal observar é, durante o relacionamento que fizeram os dois estarem juntos Resgatarem isso no cotidiano É um negócio da plantinha de regar Tem uma, é, uma linguagem que foge um pouquinho da constelação Só que eu acho extraordinário Que se chama é, Linguagens do Amor, Wallace uhum. o Linguagens do Amor tem cinco o que, que são essas linguagens do amor? É a maneira de expressão, como você tinha falado anteriormente, de comunicação do nosso amor. É a maneira que a gente expressa o nosso amor. E nós temos essas cinco linguagens do amor que eu vou falar para vocês, dentro da gente, todos nós. Só que umas são maiores, outras são menores. E muitas vezes, e quase todas as vezes, pelo menos nos meus atendimentos é muito normal isso, a nossa linguagem do amor é muito diferente, que é a superior, que mais impera na gente, diferente do outro. E é por isso que existem muitos erros, muitas interpretações errôneas em relação aquele aquele parceiro. Então, quais são as linguagens do amor? Como que você pode expressar seu amor? Com palavras, de elogio... Então, às vezes, para você... Falar um elogio ou receber um elogio é muito importante na sua vida. Então, se eu falar o se você é demais, você realmente é um cara que está para servir, é verdade, né? Para servir a, a humanidade, né? que não mede esforços, ok. Então, se essa for a sua, a sua linguagem, a sua comunicação é, maior da linguagem do amor, isso para você vai ser ótimo, né? então a segunda e outra linguagem do amor é o toque físico tem pessoas que gostam né às vezes famílias de italianos que gostam do, não só famílias de italiano do toque físico e precisam do toque físico para poderem sentir aquele amor e também gostam de ficar juntinho às vezes dormir juntinho abraçadinho e aquilo é uma comunicação que a pessoa tem Daquele amor Tem outra linguagem do amor Gente, às vezes as pessoas a interpretam erroneamente Essa é uma linguagem do amor, Wallace Que é muito legal Inclusive é uma das minhas mais preferidas Então não julguem se vocês tiverem essa é, Presentes é, Demonstração com presentes né? E às vezes Augustinho Gel, uma flor Um presente como É uma comunicação de amor Uhum e às vezes, e tem pessoas que têm também atos de serviço. O que são atos de serviço? Meu marido é super atos de serviço e eu não sou zero atos de serviço. Então ele comunica amor, por exemplo, comigo fazendo coisas, né? Ah, eu vou fazer isso, fazer aquilo, já fiz isso, papapá, tá, tá, tá, tá. Antes eu não tinha essa linguagem, né? eu não entendia e para mim aquilo é diferente. E eu gosto de palavras de afirmação e presentes, sejam eles pequenos e tudo mais. E, um cli... e alguns clientes meus, inclusive, há pouco tempo, eu estava atendendo ele há um mês, mais ou menos, e a gente fez esse teste, de... a gente consegue fazer esse teste, linguagens do amor, e esse cliente era de toque físico e a mulher, palavras de elogio, de afirmação. E eles, ele achava que demonstrava amor, ele tinha certeza que ele demonstrava amor e ela, ao contrário, ela tinha certeza que ela demonstrava amor e que, ele, e que ambos não recebiam amor. Mas eu demonstro amor e eu abraço ela, eu, ela, eu não gosto de abraço, entende? E ela fala, e, e afirmação, aí eu falo, eu elogio, eu falo da comida, mas a pessoa. Então, quando, quando ambos tem, tomam consciência. Qual que é a sua linguagem do amor? Qual que é a maneira que você se expressa? Quando o casal tem essa consciência, é excelente para essa comunicação. Também ser assertiva e esse casal entender como funciona o outro e começar a se alinhar um pouco, abrir mão um pouco da sua linguagem em prol do outro e se alinhar mesmo para que haja uma harmonia. Que legal isso! Muito bom, né? É, eu já, eu já, já me falaram muito bem desse livro, eu não leio ainda não, mas agora você falando aí, eu vou dedicar um tempo para ler, porque é exatamente isso, cada pessoa é, se comunica dentro de uma, de uma perspectiva, né? e, uhum. e, e conhecer e conhecer isso é fundamental, não é, Daniela? Da mesma forma, tem também uma outra coisa que eu, quando eu fico, quando eu fiquei pensando nessa universidade de relacionamentos, é conhecer o perfil do masculino e do feminino preponderante, né? Então às vezes a questão, do, a questão nós não nós temos uma deseducação, tão grande em relação à sexualidade, né? Em relação ao homem e mulher que nós fomos criados, às vezes eu fico imaginando que é a forma como nós fomos educados muitas vezes, né? É, por desinformação, é uma é uma fonte de, também de dificuldade entre homens e mulheres, né? Porque são tão muitos tão muitos tabus, muitos preconceitos, né? E aí quando você junta tabu de um lado, preconceito do outro, entendeu? Bate, né? Ou seja, aí vem dificuldades, às vezes intransponíveis para muita gente, né? Então acho que esses aspectos aí que você está trazendo fazia parte desse currículo dessa universidade, ou seja, essas linguagens do amor e conhecer... É, ou seja, entender também que nós somos feminino e masculino homem e mulher traz esse <risos> traz esses aspectos né e buscar exatamente também integrar isso dentro de nós ao invés de negar porque a gente como tem uma sociedade muito preconceituosa é. né? então pra, principalmente para os homens a gente foi educado a não, não sentir não expressar o sentimento não isso é terrível né isso é muito ruim. Então, assim, e, e isso é fundamental, né, para homens e mulheres, a gente sabe a importância do choro, sabe a importância de expressar os sentimentos, né, de forma, é, digamos assim, proativa, né, como isso é fundamental também dentro do relacionamento, né? Com certeza, e inclusive, eu vou te vou te fazer esse teste para você da linguagem do amor, tá? Vou fazer tá para você de presente. E quero Ótimo. oferecer para as pessoas que estão na nossa live... Cinco testes, só vão lá no meu Instagram Gratuitamente deu Eu quero e a gente sorteia, tá? Legal Outra... E é muito importante a gente acolher E entender que dentro da gente Como a gente é do DNA Pai, mãe 50% masculino e 50% feminino Não, tem, não uh -huh. temos escolha Dentro da gente, como você falou muito bem A gente tem o feminino e o masculino Independente de você ser homem de você ser mulher, e quando você apoia isso, quando você vê que dentro de você, muitas vezes, por exemplo, tem uma força masculina de ir para a vida, de se comunicar, de seguir avante, como ela se colocou em uma mensagem para mim, avante. isso é o lado isso. masculino que vai, que faz, que acontece, e a mulher tem aquele lado feminino, o meigo, que nutre, que acolhe, que abraça. E quando a gente integra tudo isso, entende tudo isso, acolhe tudo isso que já tem dentro da gente, é extraordinário. Porque a gente, por exemplo, em muitos momentos a gente precisa de uma doçura, outras vezes a gente precisa de uma força. E é excelente quando a gente realmente dá um lugar dentro do nosso coração uh, para tudo isso. Uh, outro aspecto muito, muito importante... Né, outra dica muito importante em relação ao relacionamento é que quando nós muitas vezes não resolvemos, gente, vocês põem eu quero lá na minha página do meu Instagram depois da live. Gente. Depois, uh -huh. a... isso. depois vocês vão lá. Depois, né? vão, depois você passa, é. seu, passa seu Instagram de anela Casa Grande é. Oficial. Casa Grande Oficial, isso. isso. Então, quando nós, outro aspecto, quando nós não resolvemos algo, na nossa família de origem. O que que acontece? Algo fica para trás e a gente não consegue verdadeiramente ter um relacionamento harmonioso, um relacionamento de sucesso. Olha, tô aqui com os meus bonecos de constelação, por exemplo. Suponhamos que eu tô aqui com, com um homem, com uma mulher, tá? Vamos supor que esse homem tá virado para a sua família de origem, certo? E esse, esses são um casal, vivem juntos, estão confinados nesse momento. E o que acontece? Ele está olhando em algum aspecto para a sua família de origem. Tem como ter um relacionamento aqui, gente? Obviamente não, porque ele está olhando para trás. Então é muito necessário a gente deixar para trás, com respeito, todos os emaranhamentos, as coisas que dá no... com a nossa família que nos impedem da gente realmente estar presente, olho a olho, se olhando verdadeiramente, olhando o outro como ele é, como ele está. Porque se a gente deixa coisas, né, nosso relacionamento, sem olhar o que, que acontece, a gente vai realmente ter um problema muito grande na nossa vida. É sofrimento na certa. Então a gente tem que estar naquele relacionamento inteiro. inteiro. Uhum. Outra, outro aspecto muito importante, Wallace... É que existe, muitas vezes, é, uma projeção, falando sobre família, né? Uma uhum. projeção que a gente faz uh, no outro, que esse outro seja igual ao nosso pai Ou que esse outro, muitas vezes, seja igual... igual hoje eu fiz uma constelação Essa mulher teve dois ex-namorados ex importantes E ela projetava que o próximo tinha que ser igual ao primeiro então, muitas uhum. vezes a gente faz algumas projeções e é muito duro para quem vem depois, porque é um peso uhum. muito grande que essa pessoa tem para cima. Se... Travou aqui para mim um pouco agora. Não sei se para as pessoas também. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Para mim travou aqui. Está travando aí para vocês? Ah, voltou agora. Deu uma travadinha ah, tá. aqui, deu uma travadinha aqui, Dani. Pode seguir. Ah, então tá. Então, gente, é muito importante a gente olhar para a gente ver se a gente não está projetando no nosso cônjuge alguma expectativa infantil que a gente não tomou dos nossos pais, alguma exigência, alguma coisa. Porque senão a gente nunca vai estar tá inteiro naquele relacionamento. A gente só vai, a pessoa só vai exigir exigido do outro, você não me dá aqui, você não me dá aqui, tem uma cliente minha que o marido viajava muito, Wallace. E quando ela me uhum. procurou para terapia, ela falou assim, ah, eu me sinto sozinha, meu marido viaja muito, tá bom, ele ficou isolado, né? Quando veio a pandemia. Uhum. E eu falei assim, e ele está até hoje, eles estão super isolados, e eu falei assim, e a solidão... Ela falou, oh, Dani, realmente, eu tô com ele em casa, ele me dá atenção e eu me sinto sozinha. E quer dizer, essa solidão, uhum. ela traz algo que não foi olhado dela quando ela era criança, em relação à sua família de origem. Então, o outro, por mais que ele fizesse, que ele faça o que for, até essa solidão, no caso dela, não ser olhada com respeito, com amorosidade, ser incluída no coração dela, ela não vai conseguir estar realmente se sentindo é, é, preenchida, porque a solidão, a pessoa que tem solidão, ela sente um vazio muito grande, né? Uhum. É, você tá trazendo um aspecto aí muito importante, que é essa coisa da, da projeção, né? Então, as nossas carências com os nossos pais, ou a super proteção que nós tivemos com os nossos pais, né? O Berto fala é, da... da, da o filhinho, o filhinho da mamãe, né, do filhinho da... da a filhinha do papai, né, então, então isso, é, a filhinha do papai tem um nível de exigência em relação ao masculino muito alta né, o filhinho da mamãe tem uma exigência muito grande em relação ao feminino, então esses aspectos é, é, é muito... Esses aspectos são muito comuns, né? essas, essas projeções, você tá procurando pai e mãe, né, e que me parece que dentro da, da, das relações existe essa necessidade de equilíbrio, porque naturalmente que o, o, o homem busca na mulher um pouco da mãe, da, claro, com equilíbrio, uhum. né? Não ocupando o espaço da mãe, mas esse espaço do, do afeto, né? Como a mulher isso. também, com equilíbrio, busca, o, o, ou seja, essa força, né? Ou seja, é, a, a, a companhia, a capacidade de prover, de resolver as coisas do masculino. Então, a questão é como, como fazer isso de maneira equilibrada, né, Dani? Com certeza. É muito interessante isso que a gente percebe, que os sistemas... Né? os sistemas é como se tivesse realmente uma inteligência, quer dizer, como se tivesse, não tem uma inteligência sistêmica que use, que une até o casal para que esse sistema ao se completar, ao se completar, eles possam evoluir com tudo isso. Então, realmente, gente, é muito importante a gente entender o quanto é importante a gente aceitar o outro, que é outro aspecto muito importante. Aceitar o outro, a família do outro e se alegrar na família do outro como é. Outra dica uhum. importante. Não importa como é sua sogra, seu sogro, acolha. Mas ele é diferente da minha, Dani. Sim. É diferente sim, em muitos aspectos, é claro. Como que esse sistema vai evoluir se todo mundo for igual? Essa inteligência superior, não importa o nome que você dê, Uniu esses sistemas para que haja uma evolução Então, por exemplo, no meu marido eles têm aspectos excelentes que no meu não tem E o vice-versa, e a gente se completa Isso nos relacionamentos hum. são excelentes é excelente para a evolução Quando a pessoa não tenta mudar o outro Que é uma primeira dica que a gente falou anteriormente uhum. É isso, e isso é, uma, é, uma, eu acredito que é um dos grandes desafios do relacionamento, não é Dani? Porque aí você... é mais fácil conviver com o um espelho, né? É mais fácil conviver com o um espelho e, e, e essa é outra coisa também, né? É outra coisa que me parece que tem a ver com uma, uma educação, a preparação para a vida, que é a preparação para conviver com, com as diferenças, né? Porque você não vai encontrar uma pessoa igual a você, né? Então, é como como acolher isso aí? esse E esse outro desafio que você falou, essa coisa de de acolher a família né porque na verdade a pessoa ela vem é, é como lá no mundo subatômico tá tudo junto né você não pode você não pode explicar aquela pessoa sozinha ela ela traz ela traz toda a sua história né então essa honrar e respeitar isso aí também me parece que, que é algo que contribui muito da mesma forma que é, eu, eu, ontem nós falamos sobre relação com pai e mãe né então uhum. as pessoas as pessoas que elas têm relações que buscam ter relações mais equilibradas com seus pais, elas também estarão preparadas mais para os relacionamentos afetivos, né? É essencial tomar os pais no coração para que você tenha um relacionamento afetivo é de suma importância, senão fica muito difícil, né? Uhum. E quando você já toma os seus pais no coração, fica muito mais fácil até você entender que o seu marido, a sua esposa, o seu cônjuge, ele... Ele faz parte De um sistema todo De um grupo todo E honrá-lo, é honrá-lo é Ele, honrá-lo O destino dele, honrá-lo Seus antepassados, honrar Seu pai, honrar sua mãe Independente de, de como eles sejam Como eles estejam Honrar tudo isso Porque se não fosse eles, muitas vezes Nem você teria seu filho ou sua filha E digo claro, tá. mais Digo mais, pegar aqui o seu filho, a sua filha é 50% você, 50% o seu marido, o destino ou esposa, o destino deles ou ex-marido, não importa, né? O primeiro marido que a gente fala, o segundo, o destino, o DNA, as células, tudo no seu filho, na sua filha, se por eventual, se vocês tiverem filhos, tudo tem tudo lá. Tem tudo lá. Então, às vezes, a pessoa fala: ai, minha sogra, meu filho, minha filha é parecido com a minha sogra. Claro, já vem um pacote. Vem um pacote. Não tem, não tem como separar, não. Não, tá. não tem como separar, não. E é incrível, Os vínculos, Wallace, é. Assim como muitas vezes aquilo que vocês estavam falando ontem, eu não vi, mas possivelmente aquilo que a gente critica no nosso pai, ou critica na nossa mãe. Muitas vezes, quando a pessoa critica na sogra, no sogro, em algum momento pode acontecer, do filho ou da filha, eles trazerem aquele mesmo comportamento igualzinho ao sogro sogra, para que seja acolhido no coração né, do, daquele é, é. cônjuge. Né? Porque, querendo ou não, o teu filho, a tua filha fazem parte de tudo isso, de todo esse contexto de como, claro. né, da, do seu cônjuge. As células, tudo que você falou do mundo subatômico uhum. É extraordinário Então, gente, honremos Honremos, mesmo que seja difícil Façam um exercício, precisar fazer uma constelação Se trabalhe É muito importante acolher seu sogro o primeiro sogro, primeira sogra Segundo, terceiro ou atual No seu coração, do jeito que é Isso vai te dar força extraordinária para a tua vida Assim como honrar os pais, é de suma importância. É, ontem a gente falou um pouco sobre isso, né? É muito comum que aqueles filhos que resistem muito, aos pais também resistem, é, que reclamam, né? É muito comum que eles reproduzam e até e a reproduzam no contexto ó, né? Então, isso também, ou seja, resistir não é o melhor caminho. Tem, olha, tem o um, um, um Marcelo, o um Marcelo Duque, que é aluno nosso aqui, desde ontem que ele está perguntando para falar querido. sobre esse tema, né? Eu disse, olha, deixa para amanhã que nós vamos falar de relacionamento. Eu vou passar para a Daniela. Então, ele está querendo que você fale sobre a questão das traições nos relacionamentos. Em que contexto isso acontece, e também é possível também que a traição dentro do relacionamento a relação possa continuar e ela possa, digamos assim, haver um, um, um, uma melhoria da relação? Ou, ou a traição é sempre uma coisa destrutiva? Porque há uma, há uma relação também muito grande de separação com as traições, mas existem casais que dentro da traição eles conseguem se recompor, né? Então eu gostaria que você trouxesse esses dois aspectos aí, Dani. Como ele é, chama isso? mesmo? É Marcelo Duque. Oi, Marcelo, querido. Obrigada pela sua pergunta, viu? Muito legal. E é uma pergunta que muitas pessoas têm com certeza essa mesma dúvida. É dizer algo engessado quando trata-se da visão sistêmica, filosofia sistêmica, é muito, seria muito prepotente da minha parte. Então, tem várias razões para uma, uma traição, várias razões, infinitas. Cada caso é um caso, tem que olhar cada caso. Não tem como a gente ingessar. Aí ah, isso é por causa disso. Seria muito pequeno, da minha parte, fazer isso. Então, a gente tem que olhar para um trabalho sistêmico. Muitas vezes, vou dar alguns exemplos, mas o Ministério da Saúde Sistêmica adverte. Não tomem isso para vocês. Isso aconteceu na família de vocês. Vou dar alguns exemplos. Pode ser que não tenha nada a ver com a tua família, viu, querido? Hoje alguém tem essa mesma dúvida. Por exemplo... É, hoje mesmo atendi uma pessoa que uh, bisavô, bisavô traiu ela, né? Traiu, ela nasceu, ela nasceu, não foi nada disso. É, o bisavô, ele laçou ela, né? Ela, a bisavó, e ele era casado, certo? Uhum. Traiu a esposa, e ela nasceu por conta daquela traição. Né? E o que, que ela foi olhar? Que ela não consegue entender Porque ela só atrai é, relacionamentos comprometidos No caso dela, estava com uma lealdade sistêmica Ao bisavô, que foi um italiano né? Porque ela estava repetindo esse padrão Só atrai, no caso dela, ela falou só atrai pessoas que não estão comprometidas com o um relacionamento Tá? Agora, gente, não dá pra gente ser vazio e falar, oh, isso é por causa disso. Não, não dá. Tem várias razões. Agora, sobre a segunda pergunta que você colocou, se tem como rever ou não após uma traição. Já vi pessoas, é, depois disso, reacenderem um relacionamento... Claro que é difícil para ambas as partes Claro que todos perdem Todos perdem Até a pessoa que foi uh, Que foi, de repente, o um motivo né? Não é o um motivo né? É muito fútil falar isso Mas a pessoa que foi a amante ou o amante Todos eles perdem Porque até a pessoa amante Ela perde de não ter um relacionamento Todos os três perdem isso. Mas muitas vezes pode acontecer da pessoa que está traindo, gente, por favor, não vão engessar. A pessoa que está traindo, ela pode ter na família dela muitas traições e ela está naquele papel de vítima, né, de mais uma vez ser vítima, né, de traições. Pode ser que aconteceu muitas traições na família dela e ela traz mais isso e o contrário é verdadeiro em relação a ele. E até em relação a amantes, semana passada uma, uma, uma médica também fez, um, no caso dela, terapia, terapeuta E a pessoa que ela é apaixonada é um cara que também não está disponível E o que, que aconteceu? O pai dela, ele teve um relacionamento extraconjugal com a secretária do escritório Por o qual que ela chegou a conhecer essa secretária e ela adorava essa secretária e ela estava completamente identificada com aquela secretária Wallace. Eu só estou falando só. porque tudo isso aqui me permitiram falar, tá? Jamais que claro. não tivesse essa permissão. Então ela estava totalmente identificada, né? Assim, nessa, nesse amor. Por quê? Porque essa mulher não foi honrada, até a mulher... Que amava aquele homem, não foi honrada Porque quando a gente, por exemplo Inclui uma pessoa, uma terceira Uma triangulação Naquele sistema, essa pessoa faz parte Do sistema também Por mais difícil que seja Faz parte do sistema e a gente tem que incluir E essa médica estava Incluindo essa pessoa Que não foi vista pelo pai Porque o pai excluiu Depois que descobriu, a mulher Descobriu da traição Ele excluiu aquela mulher e ela trouxe, mais uma vez, aquela mulher para o sistema. E se a gente for uhum. olhar por a origem de tudo isso, é uma dinâmica, no caso dela, que, de traições que, que já aconteciam já por muitas gerações. Então, respondendo a sua pergunta, não tem como a gente ser imprudente e dar uma resposta fixa. Falar isso é por causa disso, seria maravilhoso, né? Nossa, ia uhum. facilitar o meu trabalho. <risos> Mas não... Claro, mas claro, não. claro. Todo mundo de um, sofre, gente. De, de, um, de, um modo, é, de um modo geral, me parece... É, no Congresso de Sexualidade, teve uma das pessoas que trouxeram um dado, né? Que é... Me parece que é o, é o, é o, é o caso que está por trás da maioria das separações. É a traição, né? A segunda relação com o dinheiro. Uma coisa interessante também, não é? é e aí, como você está trazendo, tem aquelas pessoas que, eventualmente, conseguem... É, dar continuidade à relação, mesmo tendo passado por uma traição, acredito que isso requer uma maturidade emocional e espiritual muito grande, mas Sim. há naturalmente uma, uma, uma perda aí, como você diz, né? porque de qualquer forma é, abala toda... É, é, é toda toda a estrutura né eu me lembrei inclusive do presidente dos Estados Unidos né Bill Clinton né uhum. Bill Clinton que teve uma traição é um presidente uma traição pública né pública não é pública né e ali eles conseguiram se manter se manter casados né até hoje então existem casos de superação claro que ninguém claro. sabe dentro do contexto de, de cada um mas isso requer muita muita maturidade é ou seja é, sabedoria, né? porque assim, essa coisa de olhar para o desafio também como uma oportunidade, muitas vezes, que vem desfaçada. Né? Mas isso requer é, maturidade emocional e espiritual, naturalmente. E como a gente tem uma preparação muito pequena para, para relacionar-se, às vezes, com desafios menores, nós sucumbimos, né? imagine uma traição realmente requer... Né? Seja, muito e, alto conhecimento e, do casal... Muito autoconhecimento, né? E essa, é. e essa investigação... E essa investigação aí que você trouxe de alguns casos, né? Que às vezes a pessoa está reproduzindo um comportamento sistêmico, né? Ou seja, ela tá ali também para aprender e curar o sistema também a partir dessa, desse desse aprendizado. Certamente, né? quando uma pessoa olha para aquilo, ela toma consciência daquilo, quando ela vê que ela não precisa, né, daquilo mais, ela não precisa repetir aquele padrão, isso tanto a pessoa se beneficia quanto todo o sistema. Tem chances grandes de ser curado. Agora, eu queria, se você me permitisse, completar um pouquinho é, sobre a lei né, do equilíbrio entre o dar e receber da relação de troca no casal é de suma importância. Porque ambos chegaram claro. no relacionamento no mesmo momento. tá? Claro. Ô, então, o, o Dani, você... só antes de você... Antes de você entrar nisso aí, eu, deixa eu lembrar para as pessoas aqui que nós estamos, essa semana, nós estamos reeditando o Constelar, né? É, é, não sei se, é, foi um congresso <risos> extraordinário, né? Onde eu consegui reunar, reunir grandes consteladores da Alemanha e do Brasil. E aí a gente, tem, a gente vem tendo uma demanda de pessoas querendo que a gente reapresente. A gente está, nessa semana, fazendo... Criamos um grupo de WhatsApp onde as pessoas podem entrar. Tem um link aí disponível no meu perfil. As pessoas podem entrar nesse link. E na quinta-feira, apenas na quinta-feira, nós vamos fazer uma super oferta desse congresso, que é, uma, é um conteúdo tão espetacular. Né? Você que é, que é consteladora sabe disso. né O, o conteúdo eu é, é. Você eu assistiu, assisti né? O é. Wallace, eu recomendo. Ah, maravilhoso. Pois é. Pois é. Maravilhoso. Então. Pois é, Nossa. então nós vamos estar trazendo isso aí na quinta-feira, Dani. Nós vamos estar fazendo uma mega promoção, sendo uma condição super especial, com todo esse material, a transcrição, inclusive as pessoas re recebem a transcrição de todas as entrevistas. Teve mais uns entrevistas que eu fiz com consteladores, fora o Congresso, né? Então, material para quem está nessa busca de autoconhecimento. E aí tem tudo, relacionamento, direito sistêmico, relação pai e filho, relação é, afetiva, doenças crônicas, autoimunes, então foram muito... Adoção... É, aborto então muitos temas assim a gente tocou no, no a gente escolheu aqueles temas digamos que são é, os, os mais nevrálgicos né que, que estão dentro da maioria dos conflitos né esquizofrenia autismo então abuso questões de abuso então fica aí a dica para vocês quem quiser participar né, dessa oportunidade, realmente vai ser uma condição muito especial, é só entrar no link, se inscrever no grupo do WhatsApp, lá no Stories hein? também. Não vai ser oferecido no Instagram, não vai ser oferecido no e-mail, não vai ser oferecido no Facebook, você só pode ter acesso a isso entrando no grupo do WhatsApp. tá mas vamos lá, Dani. Segue aí. Gente, excelente. Podem assistir o Constelar e vocês vão realmente... Vocês podem até, entre aspas, constelar assistindo o Constelar. Porque não precisa, às vezes, fazer uma constelação. Às vezes, só você ouvir, de repente, uma live como essa, você virar o espelho para dentro, vir... você vira algumas chaves internas em você. Então, acho que o alto... Assistir esses congressos é buscar autoconhecimento. E isso faz muito, é o um alimento para a nossa alma, é a água que mata a nossa sede. E é excelente, eu sou suspeita, é eu certeza. me gostei bastante. E tem um outro aspecto muito importante, que é entre o casal existe a troca entre o dar e o receber, né? Então o casal chega na relação igual, juntos, no mesmo momento. Então ninguém é maior, nem melhor, nem inferior, nem superior. Então é muito importante o casal ver isso. Então, é uma relação de adultos, de adultos mesmo, quando tem essa postura de adulto, existe troca. Relação de criança ou pessoas imatura não existe troca, porque ou um só dá ou o outro só recebe. E isso é prejudicial demais. Isso acontece muito, gente. Muito, alas. O que, que acontece? Muitas vezes a pessoa só sabe receber. Receber, receber, uhum. receber. E essa pessoa que recebe, com o tempo, ela sai da relação. Porque ela não consegue trocar. Ou seja, ela está num relacionamento imatura. Ela precisa... Aquela questão que eu, que eu falei para vocês anteriormente. Precisa virar, virar para a família de origem e resolver algumas questões. A pessoa que só sabe dar, essa pessoa, ela precisa também ter a humildade... De ter a troca, e saber receber É de suma importância até um sinal de humildade Porque o que, que acontece O parceiro sai Esse relacionamento não tem como vingar-se De casal, tá? Afetivo se não, vier, se não tiver uma troca Muitas pessoas fazem isso E olha, pela minha experiência Muitas mulheres Eu sou mulher, eu posso falar isso Entregue, querem cuidar Gente, vocês não cuidam do marido Ô, Mari, quem cuida é a mãe dele! Vocês não cuidam, querem salvar! Não existe isso, gente. Querem mudar? Não. não! E querem dar, dar, dar, dar, até a pessoa não aguentar. Gente, e é, é óbvio que também o homem pode, pode acontecer isso. Então, um exercício sistêmico que eu queria passar para vocês. Se você tiver um relacionamento afetivo, eu pedir para vocês fecharem os olhos. E se vocês não tiverem um relacionamento afetivo, podem olhar para algum ex-namorado, ex-marido, ex-esposa. Algum cônjuge que você teve, não importa. Esse eu pediria para você fechar os olhos, respirar profundamente. Soltar o ar e olhar... Nos olhos dessa pessoa da qual você tem um relacionamento Ou você teve um relacionamento importante na sua vida E aí você olha nos olhos dessa pessoa Começa a perceber em você, no teu corpo Se diante essa pessoa você... Eu vou um pouquinho, viu gente? Vamos aguardar o Dani voltar. Eu acho que ela caiu. Só um minutinho aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver. Deixa eu pedir para ela entrar de novo. Só um minuto aqui, Tá. um minuto que ela... Vocês estão me vendo? Você... Deixa eu pedir para ela entrar de novo aqui. É, pois é, foi na hora do... do... Ela caiu. Deixa eu, Deixa eu pedir para ela entrar aqui. Deve ter dado instabilidade. Ela, ela já está. Pronto, já está voltando aqui. Um minutinho que a Dani já está entrando. Oi, Dani, tava caiu. Estava todo, todo, todo mundo em transe, já estava já tava, já tava em outra dimensão. Meu Deus do céu, quase que eu não volto aqui. Estava todo mundo, o pessoal nem percebeu, né? Eu digo que aconteceu alguma coisa, a Dani foi para outra dimensão e fomos eu juntos. Eu também estava de olhos fechados, eu não percebi. <risos> Mas vamos lá, vamos, vamos dar continuidade, então. Olha, você estava. tinha fechado os olhos, estava ali, né, naquele momento, mas eu não sei exatamente assim, quando foi que você parou. Dá uma... Sinta aí e continua. Bom, então vamos lá, gente. É só para a gente identificar. Olhar para a pessoa, tá... né, que você se relacionou, que você está se relacionando, né? Isso e... foi. Isso é. foi. Tá, então vamos lá, parou nessa parte, tá bom? Uhum, então isso. É, isso daí é comercial, hein? Sabe? Quando você <risos> acaba na melhor. <risos> pois é. Então vamos, vamos lá, lá. fechem os olhos, por favor. E aí olhem, percebam, sintam, imaginem você olhando ou para um ex-parceiro ou parceira, ou para o seu com a pessoa que você está se relacionando agora. Perceba se você é maior ou menor que ela, sinta no seu corpo. Se você, diante dela, é pequeno, veja as sensações que esse relacionamento te traz. Vê se você se acha grande, se você está grande em relação a ela. Veja se você é superior ou inferior em relação a essa pessoa. Veja se vocês estão do mesmo tamanho, imagine isso. Isso. E quando vocês puderem, vocês abrem, abram os seus olhos. <risos> Conseguiram? Conseguiu, Alas, agora? Sim, agora foi. Esse, esse exercício sistêmico, ele é um grande alerta para a gente ver como que a gente está, quando a gente consegue né, entrar nisso Tem pessoas que têm mais dificuldade de imaginar e tá tudo bem, gente Você não tem nenhum problema, então, não tem problema nenhum Vocês conseguem, é como se fosse um sinal, uma carta De como que você está e é em relação ao parceiro ou parceiro Como foi né, no relacionamento anterior E é muito bom vocês observarem isso Se você se acha maior, se você se viu maior, se você se viu menor se você se viu pequeno, se você se viu grande, se você teve alguma sensação no seu corpo, é bacana, ó, eu tava pequena. Então, aí existe, olha só, deixa eu mostrar. Teve uma pessoa que falou, aí, ah, eu tava pequena. É, exatamente. Qual nome dela? É quadros... É quadro 387, quadro, deve ser o sobrenome quando dela. Gente, quando tem uma relação que tem um equilíbrio, ambos estão se olhando, isso aqui é uma régua, Tá, gente? Ambos estão se olhando de igual para igual, tá? Aquela relação tem equilíbrio Então um tá, deu um pouquinho mais O outro vai lá, ficou feliz, deu um pouquinho mais E aquilo vai se equilibrando, tá? Quando um se acha in, muito inferior Ele não está nessa relação Ele não está nessa relação Quando um se acha muito grande Ele não está nessa relação Está tendo um, equilíbrio, um desequilíbrio muito grande E todos os dois perdem é como se estão juntos Às vezes estão confinados Mas não estão juntos E eu tenho certeza que quem está menor Se sente impotente Se sente fraca às vezes, às vezes pode até se sentir Pequena, teve gente que falou Pequena, angústia Claro, porque está totalmente desequilibrado né? Totalmente desequilibrado Então o legal é olhar para essa relação Se colocar no seu lugar Entender que não Que não que talvez você dê muito mais Que você talvez esteja né, submissa em relação a essa pessoa Não sei, cada caso é um caso tá? É importante, isso é um autoconhecimento que a gente fez agora Para vocês É um autoconhecimento muito grande Quando a gente tem acesso à informação, a gente consegue mudar A gente só muda alguma coisa quando a gente tem acesso da nossa sombra E está tudo bem, todo mundo tem sombra Uhum. Quando a gente olha, olha a nossa sombra Inclui a nossa sombra E a partir dessa inclusão A gente consegue fazer um movimento Diferente do que a gente fazia Quando a gente exclui a nossa sombra O que, que acontece? Aquele, aquela situação, aquele emarenhamento Aquele sofrimento vai procrastinar Para o resto da vida Vai para o caixão junto com a pessoa muitas vezes uhum. A Rita está perguntando Perto ou longe tem alguma coisa a ver? Perto ou longe, é isso? É, se a pessoa está perto ou longe do parceiro, tem alguma coisa a ver nesse exercício? Não, se, se, se tiver os dois na mesma, na mesma posição, isso que é importante, eles estarem na mesma certo, posição. Certo, no mesmo, no mesmo nível, né? Preciso, é, mas precisa olhar, eu me sinto pequena, me sinto presa, tem pessoas, é, preciso olhar. Uhum. Preciso olhar. É uma, uma coisa que eu, nesse aspecto que você trouxe aí, Dani, né? Que eu percebo, por exemplo, hoje, é, o, as mulheres num movimento muito grande de autoconhecimento, por exemplo, o, o público, eu, no meu público, ah, ok. eu, tenho, eu tenho 80% do público feminino, né? E isso, e isso acontece Também. na maioria das pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal. Então isso me leva a crer que muitas vezes, né, e eu recomendo quando é, tem casais que vão fazer meus cursos, perguntam o que é que eu acho, eu digo, olha, o ideal é que o casal faça, né? porque de repente vai um se desenvolvendo, se desenvolvendo, acessando, e o outro aqui de repente, é, esse, esse pequeno e grande, a pessoa daqui a pouco não vê o outro, não enxerga mais, ou não tem diálogo, né, porque você está tendo referenciais novos, que a pessoa não, não não acessou aquilo ali, né? Como se fosse um chip, né? Você implanta um, um novo chip, um, um novo um novo software, e aí você vai conversar com a pessoa e você não tem mais essa essa troca, né? Então isso isso me parece um, um eu gostaria que você falasse isso aí, eu... como é que você vê essa essa disparidade de procura de autoconhecimento entre homens e mulheres que me parece que é, é algo que está que pode vir a comprometer relações porque às vezes a pessoa vai o outro fica não tem mais diálogo né acaba né e às vezes após isso pode até fazer com que a pessoa que casal pode ser gente não é sempre não é nada rigoroso que um né o casal acaba se divorciando por causa dessa diferença é. de um tá muito se conhecendo, muito trabalhado deixa de fazer projeções em relação ao outro, vê o outro como ele é e fala, hmm. entende? Então isso pode acontecer. Agora sabe, eu lembro que você me falou no começo algo muito bacana que a gente vê muito aquilo que você falou, homem não chora homem não sente é feio procurar uma terapia fazer uma constelação uhum. homem então isso está muito travado tra... assim. uhum. no inconsciente masculino tem que ser homem homem tem que ser forte Ó, é isso é isso é terrível né isso é terrível e evidentemente, né evidentemente, isso é passado muitas vezes um, entre aspas machismo de pai para filho de uhum. pai para filho pai para filho não, não, esconde o seu sentimento, como que você vai viver. E muitas vezes a gente tem que é, olhar também que muitos homens foram para a guerra. Né? Nossos passados. Claro, claro. né? Antepassados, as mulheres ficavam em casa, cuidando da casa. Os homens tinham uh -huh. que ir para a guerra. E quando a gente vai para a guerra, não tem sentimento, gente. Infelizmente. A tristeza de uma guerra, a tristeza. Uh -huh. é, tem, ó, até me arrepia, gente. É a tristeza verdade, é tão é. grande, eles não têm como ter acesso, Wallace, a sentimento. Porque se você vai sentir alguma coisa, você não faz nada, né? Aham, uh sim, -huh. sim. Então sim. tem tudo isso, né? Teve muitas tristezas, muitas guerras, muitas coisas na história masculina que não foram vistas, não foram olhadas. Então uh -huh. eu, eu realmente sim. percebo isso muito, que os homens que procuram... Isso são, são exceções. Eu tenho os clientes e tal, só que assim, se você perceber e conversar com os colegas nessa área, são exceções. É verdade, Muito é. Por, por causa de uma filosofia, infelizmente, ainda muito machista. Aham. Eu acho que a gente está caminhando, mas ainda tem muito para caminhar. Tem, tem muito, muito chão, né? É, a Ana, eu, Paula, eu... Ana Paula de Lima está no processo de divórcio por causa disso entrou para a área de desenvolvimento humano há um ano, né? Então, a gente já tem aqui um, uma, um uma, situa é, uma situação, né? Porque é exatamente... A Nani dizendo, agora que sentiu o movimento é, masculino, 10% dos meus clientes são homens de teta-healing, né? Então, Sim. isso... É, e outra coisa, o suicídio é, é muito maior entre os homens, né? Essa coisa, coisa de não, não expressar termina que, termina que na prática... Essa dificuldade é. de expressar os sentimentos Às vezes você chega a um nível né? Essa coisa da, do masculino não sentir né? E quando ele se depara, entra numa depressão E precisa e, e sente a fragilidade do que é ser humano E tem medo de expressar Eu imagino que é um dos conflitos né? Tem um filme, Dani, eu não sei se você conhece Na é, hum. Netflix Que trata dessa coisa da, da, da, da educação Dos homens, como é que isso Gera muito e... sofrimento é, é, Como é que chama ele? A máscara... A máscara que, que, que você vive, The Mask, o Live In, a máscara que somos nós, alguma coisa assim. É um filme são que eu recom... homens, né? é, é, é voltado exatamente para essa formação do homem que leva a um pretenso superioridade, que na verdade é uma fragilidade emocional que leva a muitos problemas. né? Então, a discriminação com as mulheres, com, com as pessoas, do, do, né, os meninos que, têm, é, que são LGBT, né? Então, como eles sofrem barbaridade, como eles são espancados, como eles são violentados desde cedo. Então, assim, é uma situação... Eu entrevistei no Congresso de Sexualidade uma, uma, uhum. uma pesquisadora né, que, que, que, é, que fez uma pesquisa com os trens sexuais. Eu nunca vi tanta violência... Eu nunca vi tanta é. Desuma desumanidade. Não, não, é uma coisa assim, quase louca, né? Eles são expulsos de casa, a violência com os pais, a violência na sociedade. E a faixa de vida dessas pessoas é entre 30 e 40 anos. Você sabia disso? É tanto, não, sofr... não... é tanto sofrimento, né? Então a gente. E eu fico pensando: nós vivemos numa sociedade é, que se diz cristã, né? Que deveria estar pregando o amor e o respeito ao próximo, e essas coisas vão por baixo do seu preconceito vai puxa pela puxa pelas tão pernas, lá, né? Então, estão lá, lá julgando mais uma vez, né? Julgando, crucificando. Uma... Você falou de cristão, crucificando, crucificando, né? Crucificando. Você vai ver lá que o Cristo, às vezes eu penso se Cristo voltasse nesses tempos que a gente vive hoje eu ia eu crucificar ele bonita de novo. Porque é tanta distorção, imagina. A gente o aprendizado, gente... o aprendizado ainda é muito grande que todos nós precisamos ter, né? Em relação a, gente... a essa tolerância, né? O amor, na expansão do amor. É verdade. A gente vive num mundo muito líquido. As relações estão muito líquidas, né? E quando a gente vê os homens... Esses dias, faz umas duas semanas, meu filho tava num jogo e o moço querendo se suicidar. Ele, pera que eu vou chamar minha mãe. Lá fui eu. falar lá com o moço. Uau! E, e, é, conversando com ele, falei, olha, tá, olha pra cima. Tá. Vi que realmente era, né? Verdade E realmente O que ele me falou é o que você falou Ele, ele entra em contato Com sentimentos que nunca Foi permitido ele sentir uhum. né Nunca foi permitido ele sentir E quando a pessoa percebe Que por exemplo no caso dele Uma depressão profunda e tudo mais Tem uma tristeza dentro dele não reconhece porque o homem não tem Sente tristeza uhum. Só que todos nós sentimos gente Todos nós sentimos raiva, tristeza, medo. Isso tudo faz parte. Claro, claro. Ai, Dani, querida, nós estamos chegando ao fim da nossa live porque daqui a pouco eu tenho outra live. Eu fui convidado é. para participar de uma live é, às 21 horas, tá? Então eu gostaria é, de, de, de pedir para você fazer um fechamento, deixar uma mensagem final para as pessoas, né? E dizer também que tem outro aspecto também que, eu, que hoje é, pelo meu próprio aprendizado né do, dos meus relacionamentos, né, também tem essa coisa de sair dos relacionamentos, né? Então, às vezes, é, nós também vivemos numa cultura onde as pessoas, quando saem de relacionamentos, tudo que foi de bom esquecem e aí ficam inimigos, é aquela confusão toda, né? E eu tive uma experiência muito interessante, ontem, inclusive, eu fiz uma live com minha ex-esposa, né? Nós, não, nos separamos, não, não. É, nós nos separamos há dois anos Mas eu, eu, eu selei um pacto com ela de dizer, olha, vamos nos separar de uma maneira decente 18 anos digna. de relação Digna, né? Vamos honrar o que a gente viveu né? Vamos parar com esse negócio aí falando mal da... Ou seja, querer se colocar como vítima Ou como algoz, isso não existe, né? Vamos assumir não, a nossa é. responsabilidade Às vezes as relações acabam mesmo, né? Mas claro. você pode continuar Ou seja, como se o amor pudesse Continuar numa outra dimensão, né? Então fiquei muito eu feliz de outra forma, então ontem nós fizemos uma live, falamos é, exatamente sobre essa relação em ela é consteladora também, né? É, e aí eu estou trazendo isso também como uma outra possibilidade da relação, porque às vezes a relação acaba, mas você não precisa destruir o outro, não precisa jogar é, o outro contra os filhos, entendeu? Porque isso é outro problema seríssimo que há nos relacionamentos: É, é você se vinga do outro, né, botando os filhos no meio da confusão e gera um problema sistêmico terrível também. Então é possível também. Quando as relações se acabarem, você pode acabar de maneira digna também, entendeu? E isso cria condições mais favoráveis para você dar, dar continuidade ao seu aprendizado, nos seus relacionamentos. Então isso, eu terminou, terminei me, me lembrando desse, desse dado aqui, porque eu, talvez as pessoas não soubessem, mas a live que eu fiz ontem é com minha ex-esposa. Foi, né? foi uma, uma live com a minha ex-esposa. Então assim, essa possibilidade existe também, né? da gente terminar as relações e a gente continuar honrando, respeitando, né, se cooperando, né, ou seja, né, a, ou seja, a, as coisas podem pode continuar numa outra dimensão. Eu gostaria de pedir a você que Deixar, se lembrando às pessoas que o constelado está aí, gente. É um conteúdo muito rico, é um conteúdo que eu realmente recomendo. Eu não recomendo só para você, não. Eu recomendo que você assista com seu marido, com sua esposa, namorada, com sua família, com filhos, porque é um conteúdo muito esclarecedor para a vida. Né? E essa busca por autoconhecimento, se você puder é, é, englobar né, o, seu, o seu companheiro, a sua companheira, é o melhor que você pode fazer Nesse momento. Claro que se o companheiro não vai ou a companheira não vai, você precisa ir, né? Também não vamos. Né? Ou seja, a gente vai. É, nós precisamos seguir, né? Ou seja, a evolução está aí disponível, né? Mas se puder conciliar, é o que eu mais aconselho, porque os casais crescendo juntos fica mais fácil esse diálogo e você vai ter mais sobre o que conversar você vai compreender melhor o outro, aquela coisa de entender essas doenças, né? muitas projeções que nós temos. Então, isso tudo é muito enriquecedor. Então, eu passo a bola para você aí. Lembrando que vocês, para se inscrever, tem que entrar no grupo do WhatsApp, vai lá no link no meu... É no meu perfil, se inscreve no link ou no Stories, tá? Entra no grupo do WhatsApp e na quinta-feira vai ser. Na quarta-feira a gente já vai estar falando é, dessa mega promoção para vocês, mas na quinta é que vai estar aberta as inscrições, só durante um dia, mesmo, só durante a quinta, tá? Então, Dani, Isso. querida, gratidão pela sua presença aqui, foi um conteúdo maravilhoso, as pessoas adoraram, com certeza. E eu peço que você deixe, então, aí uma mensagem final para os, os casais, para as pessoas que estejam em busca de novos relacionamentos, né? É que é, elas possam é, se apropriar de todos esses conhecimentos Para que a vida seja mais leve e prazerosa né? <risos> e Eu quero agradecê-lo imensamente, Wallace Você realmente é uma pessoa que está a serviço da vida Fazendo a sua parte é, Se doando, né, trazendo essa contribuição para a humanidade Então, muito obrigada pelo convite Me senti honrada por esse convite e muito feliz Quero estar... Tá, né? Com você sempre, né? Trocando, crescendo e tudo mais Quero agradecer também a presença de todos vocês que carinhosamente acompanharam essa live E dizer para todos vocês que não importa o que te aconteceu Não importa o que está te acontecendo Não importa qual caminho da sua jornada você está Se você está com parceiro, se você não está com parceiro o que importa é você, nesse momento, é realmente virar o espelho para você, olhar para você e contemplar você como você é. Tem até uma música muito linda do Thiago New York: Linda ou Lindo do jeito que você é, da cabeça aos pés, do gestinho que for. Acolha a sua luz, a sua sombra, em você ou no seu parceiro ou nos seus ex porque sempre a gente aprende em todos os relacionamentos. Não só os relacionamentos afetivos, todos eles trazem evolução para a gente. E quando a gente consegue entender que os relacionamentos são grandes e múltiplos espelhos, que a gente consegue olhar a gente sobre todos os ângulos e a gente acolher aquilo, a gente cresce com aquilo é como um trampolim quando a gente olha hum, essa pessoa está me trazendo algo essa pessoa está me trazendo algo esse relacionamento está a serviço de algo o que, que eu posso aprender com isso como que você pode evoluir com o seu relacionamento atual ou com o seu não relacionamento como que você pode crescer com o seu relacionamento atual ou com o não relacionamento o que, que você pode fazer para se melhorar agora? Porque o outro a gente não pode, a gente já percebeu isso. O que, que você pode fazer nesse momento para você se conectar com pessoas? Ou de repente se autoconhecer também para que você evolua? E consequentemente, você expandindo a sua luz, você tornando a sua melhor versão, o mundo se iluminará. Porque o um mundo iluminado é feito de pessoas iluminadas. Maravilha, Dani, que lindo! Muito obrigado aí pela sua, sua presença. Estamos conectados, né? Você tem um trabalho belíssimo. As pessoas depois passam lá. Daniela Casagrande é oficial, né? Deixa lá, dá uma conhece o trabalho da Dani, acompanha ela. De repente você é de São Paulo, tá em busca de, um, de uma consteladora? Olha aí, tem uma pessoa que tem um trabalho maravilhoso, que você pode é, confiar que vai estar é, tendo a orientação de uma grande profissional. Tá? Então, muito obrigado pelos, pela sua participação, por esse conteúdo tão especial. É, lembrando as pessoas que elas podem se inscrever. Às 20 horas, eu estava até procurando aqui onde é que eu vou, é no jornal Hoje em Dia. Depois, Laís, isso puder, puder é, compartilhar o, o, o, o nome do, do, do Instagram, que eu terminei me esquecendo, eu vou dar uma entrevista. É, e, e, e também... Eu vou publicar essa live, vai ficar no nosso, no nosso Instagram, no IGTV, e vocês podem dar uma passada lá e comentar, né? Podem dar uma passada Isso. lá. Vocês podem fazer um print agora também nosso aqui, postar no Ai, seu, vou, no seu stories. É, vamos Bora, fazer um. vamos fazer, fazer um, um perfume aqui. Vamos... <risos> vamos, fazer um, vamos fazer um print aí. Vamos fazer um print. Por, é... Vocês fazem. Fazer um print. E aí. Da gente é, sorrisos, me marca, é? marca Dani, que, é, que a Dani Que a gente postagem de vocês Também no nosso stories, tá bom? Você pode aproveitar aí E, e deixa, deixa uma impressão O que é que você né, está que é que que é que levando dessa, dessa, Desse bate-papo nosso Passa lá depois, na postagem da live Deixa lá um comentário É muito importante Esse comentário é que mobiliza Na né, informação de qualidade Para que mais pessoas possam acessar também Dani, uma boa noite para você Gratidão, enquanto foi em São Paulo, com certeza será um prazer fazer uma visita oh, a você aí junto não com Não é conversinha, não, é sério mesmo. Eu, eu, eu falo para valer, me fala, que você tem uma, um lugar de honra aqui na cadeira. Tá? Pode trazer a Laís também. Tá bom, tá bom. Muito obrigado, beijo. querido. Então, beijo. beijo boa noite, boa noite a todos vocês. Né? E, a, e amanhã nós teremos a Cláudia. Né? É... Ai, ai, ai, esqueci. É uma grande consteladora também, deu, deu um branco agora, esqueci o segundo nome dela. Mas nós vamos ter um tema aí muito interessante para dar continuidade à é nossa sequência de lives sobre constelações familiares, tá? Cláudia Toledo, lembrei agora, tá? Então amanhã às 19 horas estaremos aqui mais uma vez. Tchau, tchau, boa noite, beijos, tchau. Obrigada. Tchau. tchau, gente, valeu.